Eu nada, não nada, nada, não nada, não não nada, Eu não não nada, não nada, não nada, não nada, não nada, não não não nada, não, é por um, é um negócio que eu pedi famoso. que tava no Face eu não gostei. É não sério. é de hoje, não, faz belo pra mim. Viu? Não tem nada faz com ele, eu nunca tinha nada com ele, eu tô falando sério, filho Entendi. Eu vim conversar com ele porque ele viu no bem e eu não gostei. Ele mandou mensagem pra mim não eu Eu já sei disso, já, Sabe, hoje que dia, ah. vou te falar pra você, desde aquele dia da academia lá que você me deu perdido lá no meio, lá eu te segui, eu sei até na academia que era dele Aí você entrou, e eu não tinha como provar nada, eu não fiz nada. Eu não tinha nada não, filho. Eu vim justamente falar aqui. Vem aqui pra você ver se tem algum móvel aqui, vem aqui. Vai a casa. Aqui, vem aqui, vem aqui pra você ver aonde não. que é. Aqui, ó. Só que você ter ideia. Aqui, ó, olha o ato, olha lá. Ó. Tá vendo? dois aqui, tá vendo, entrando os dois, ó, tranquilo, que você é, aqui, jantar, você. é só isso mesmo, agora você faz um B, para pra mim, fazer um valor, que eu chamo eu cedo, Nossa. eu não tenho nada aqui, não, filho, vamos lá em casa, eu não vou fazer a conselho, não, e eu não tenho comércio comigo, não, moço, tenho... você tem que identificar aqui, moço, você tem não, não precisa dar documentação, não, mas bem de casete Tem que voltar aqui. As coisas não é assim, não. Identificar você vai vamos ter. Vamos conversar difícil. comigo. Não, eu não tenho que conversar conversa com você não, mas eu, eu não quero conversar conversa com você mais. Você, eu não quero conversar com você. Não comigo. Tem conversa mais, não. Eu quero fazer o um BO e eu quero separar. Eu falei com a eu queria uma coisa, eu falei que eu não Eu quero tinha. separar e pronto. moço, isso não é de hoje, não. Já não tem muito tá. tempo que tá acontecendo. Então, vamos, vamos conversar. Não precisa fazer isso com com você. É aqui, só pra você ter uma ideia, doutor, aqui, ó. Aí. Olha a, a chave, você vê que ela tava com uma, Ela vai estar tá com chave. Por que que ela vai estar tá com a chave da casa? Que chave que eu tava? Fiz a antes. Aqui a chave aqui, meu bem, a chave do que eu tirei da sua bolsa, isso aqui saiu da sua bolsa, ó. Isso aqui saiu da sua bolsa. Tá aqui, ó. Entendeu? Grande amigo, né, cara? Não, é, mas eu sou mesmo. Depois nós não conversar, eu vou te explicar como é que funciona. Explica é, é. pra ele, é. Adilho. É. Ele tá achando, nem chegou a final, nunca tive nada.